Como ter calma num momento de tanta incerteza? Eu sou a Lígia Costa e vou trazer aqui para você algumas dicas práticas para você lidar com este momento com um pouquinho mais de leveza. Sim, rotinas mudaram, a gente não sabe do futuro, não tem clareza de quando a rotina vai voltar ao normal. Talvez exista um novo normal, mas a única coisa que é possível a gente controlar neste momento é o como nós vamos reagir a todos esses fatos. Esses fatores externos, covid, economia, são situações que nós não controlamos, que provavelmente geram estresse, ansiedade, angústia, raiva, medo, frustração. O que nós podemos fazer agora é como escolher como a gente vai reagir. E aí sim, trazer um pouco mais de calma para poder lidar e enfrentar com todas essas situações com mais sabedoria. E para cultivar essa calma interna, eu acredito na ferramenta de meditação. Eu pratico meditação mindfulness há mais de 10 anos. E através das práticas, a gente é capaz de cultivar um pouco mais de clareza mental, um pouco mais de bem-estar. E mesmo com todo esse cenário de incerteza, a gente pode escolher como a gente vai reagir àquele fato. Então, uma dica rápida para você é você pausar por um minuto ou alguns segundos e simplesmente respirar. Mas fazer uma respiração consciente, fazer uma respiração profunda, aonde você observa todo o caminho que a respiração faz no seu corpo, né, aonde ela acontece, porque a nossa respiração ela está muito curta hoje em dia. Por isso o stress, a ansiedade. Agora quando você faz uma respiração mais longa você vai começando a perceber o quão, talvez, angustiado você estava e você nem desconfiava. E por que, que eu falo você, para você fazer pelo menos 120 segundos, ou seja, 2 minutos de respiração? Porque isso é o suficiente para você inibir a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse no seu organismo. Então, se você estiver muito, muito estressado, ou recebeu uma notícia muito negativa. Antes de qualquer reação, cultive um pouquinho da sua calma e da sua paz interna. Pause e respire por dois minutos. Que isso vai fazer com que você comece a trazer um pouco mais de consciência para esse seu momento presente. E vai, em seguida, né, poder dar continuidade em tudo que você deseja fazer. Então, essa é a dica muito rápida, para cultivar a calma, respire. E para diminuir a produção desse hormônio do estresse, respire por pelo menos dois minutos de forma consciente. Comece também a praticar a meditação. Talvez, num primeiro momento, você fale, ah, isso não é para mim, ah, não, não tenho, não sei como começar. Aqui no nosso canal, a gente vai dar essas dicas, porque, para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada né, e que a gente possa escolher como reagir a esses fatos que a gente não controla, só existe uma escolha, né, que é o autodesenvolvimento, é a gente fazer essa escolha consciente de vivermos de forma mais em, tranquila, mais em paz porque a partir do momento em que você se sente melhor e mais uh, equilibrado, o seu entorno e todas as pessoas que estão convivendo na sua casa, no seu trabalho, né? a sua família, também vão observar e vão sentir isso e você vai ser capaz de ser exemplo para essas pessoas. Então, comece em você, né? comece fazendo essa, essas práticas de respiração, mesmo que não perfeitas ao menos faça, né? Feito é melhor do que perfeito. Comece. Se não hoje, né? Quando? Se não você começar, quem vai começar por você? E é isso que a gente sempre fala aqui, né? No nosso conceito do Thank God Today. Hoje é o grande dia para você dar o primeiro passo para tudo. E aproveita esse momento para começar a se testar em algo novo. Então, para você começar a cultivar a calma interna, pause e respire. Se você gostou dessa dica, se fez sentido para você, deixe o seu comentário, compartilhe e a gente se encontra no próximo vídeo.